Olá! Estou aqui agora para mostrar a segunda parte do tutorial do Muse. Então nessa segunda parte eu vou mostrar então como criar um site novo desde o início e no final do tutorial como exportar ele para usar na web. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em novo site ele vai me pedir aqui então qual a, o meu layout principal, no meu caso aqui eu vou fazer um de desktop Dependendo da versão que você escolher, ele já vai te dar um tamanho apropriado, que obviamente você pode mudar para sua necessidade. Ele tem a opção aqui de Stick Footer, que nada mais é do que manter o rodapé sempre na base da, da página. Eu vou mostrar então aqui com e sem essa opção. As opções de coluna, margem e distância, a resolução e a, o idioma. Isso aqui, para quem está acostumado com o software de layout, né, como o caso do InDesign, é bem prático de entender. Então, eu vou botar o meu aqui com três colunas. Eu vou deixar as margens e o padding do jeito que, que eu quero. E só vou explicar isso aqui, então. algum, alguma das, algum dos dispositivos novos, eles aceitam um, o, que ele chama, o que a gente chama né, de é, é alta densidade. Então, ele, ele que dá essa nomeação de High DPI, ou seja, ele tem mais qualidade... Do que o display, né? Tem mais qualidade do que um display normal. Então, se você tiver. Uh, isso basicamente acontece em alguns telefones mais novos e em alguns tablets mais novos. De modo geral, os computadores, né? Ou seja, os desktops, continuam sendo a uh, standard, ou seja, o, a, a qualidade padrão. Então, no meu caso, eu vou deixar como standard e o idioma que eu estou usando aqui é inglês. Então, eu vou deixar também dessa forma. Assim que eu clicar, ok. Ele cria para mim, então, né, na página de planejamento, uma página em branco e me mostra aqui o meu master. Se eu clicar na minha página duas vezes, ele abre para mim o software com o layout, a minha página de web, e eu posso começar a trazer meus objetos ou criar meus objetos aqui dentro. Se eu clicar na master duas vezes, eu vou criar, eu vou criar então, a base para ser usada né, como template em todas as minhas páginas dentro do meu site. Então eu vou começar com isso, porque é exatamente o que eu preciso. Para poder ter alguma coisa para fazer, para não ficar simplesmente fazendo coisas aleatórias, eu vou usar esse design, né? eu vou usar esses itens que eu criei aqui, numa outra demonstração que eu fiz de como recriar esse cartaz, que era um cartaz de poste, eu simplesmente refiz a arte dele para poder ficar quadradinho, bonitinho, e aproveitar e reconstruir um pouco também do cabelo do palhaço, tudo usando o Illustrator. Então também é legal também que eu posso mostrar o seguinte. Eu tenho aqui os meus objetos criados no Illustrator. Então eu vou começar aqui no caso, pegando esse retângulo do fundo. Então é um retângulo rosa, é um arquivo de Illustrator vetorial, obviamente. Se eu jogar ele no Muse, ele automaticamente me diz que é um SVG. E eu tenho aqui uma arte vetorial. Como obviamente esse arquivo, primeiro que... Não está no formato que eu preciso para o meu site. Né? E até por causa disso, ele está fazendo o meu site crescer. E segundo, que eu também não preciso que seja um arquivo uh, né, gráfico para poder ou importado para poder usar como o, o fundo. Óbvio que eu posso fazer isso. Eu vou então aqui criar um retângulo. Vou escolher o preenchimento dele. Então eu quero que seja um fio, uh, sólido, e eu vou escolher a cor. Eu posso escolher a cor clicando direto aqui em cima. Ou se eu quiser mostrar as opções, como foi o meu caso, eu posso adicionar uma imagem como preenchimento. Ou posso clicar na cor aqui dentro. Vou usar o conta-gotas para poder pegar essa, essa cor que eu tenho. E pronto. Depois disso, eu não preciso mais, posso jogar fora. Eu vou então posicionar essa minha imagem aqui no meio da tela. E depois eu vou fazer outro retângulo aqui do lado Que é para poder usar essas essa, essa outra arte que eu tenho aqui em volta Que é o fundo azul escuro Que eu também vou copiar só para poder usar a cor Isso é um jeito uh, simples de fazer né? Porque eu poderia uh, simplesmente pegar o código hexadecimal ou RGB dessa cor aqui dentro né, que também já está como o WebSafe e vir no Muse e fazer a mesma coisa né, digitar aqui dentro também mas eu estou usando aqui até para poder mostrar que funciona você ter os objetos dentro do, do, do, do, do, do Muse então vou botar 36 posso trazer até lá embaixo. você vai ver o que vai acontecer Repara aqui, no momento que eu chego no rodapé né? Então aqui está me dizendo que é o rodapé vai, Se eu deixar o mouse ali em cima um segundo Deixa eu dar um zoom aqui também, para ficar mais fácil Se eu deixar o mouse ali um segundo, ele deve me mostrar a dica Se ele não mostrar a dica, não tem problema Eu sei que isso aqui é, o, é a base da página Então repara, ó, quando eu quando, eu movi, quando eu fui mover ele me mostrou que isso é a base da página Então ele não deixa passar esse objeto, porque ele acha que ele sabe né, que daqui para baixo é rodapé. Então o que eu vou fazer é eu vou deixar essa minha, essa minha, essa, esse meu retângulo até ali, simplesmente usando os mesmos comandos dos outros softwares. Né? Então no caso aqui Alt, eu consigo a, clonar e com Shift ele clona e, e anda horizontalmente sem perder a referência. Também repara que eu tenho a mesma função que eu tenho hoje em dia no Photoshop. Que é quando eu movo um objeto, né, ele me dá essa dica de distância em relação a outros objetos na cena. Então eu posso alinhar, mesmo que alguns objetos estejam flutuando, né, sem ser colado em alguma borda. Vou fazer outro desse. Vou rodar ele em 90 graus. Também estou usando o Shift para ele poder rodar perfeitinho. Vou botar esse em cima do outro. Uma ferramenta que também pode ser interessante nesse caso, porque repare que eu no início aqui estava pensando em fazer o, a, o retângulo, e ter um retângulo por cima do outro, ou então ter, tentar botar coladinho um no outro. Quem já usou o web, sabe que às vezes quando você faz isso, eu vou clicar aqui no preview, você pode acontecer isso, né? no caso você tem um, um, um buraco ali, tem um gap entre os objetos. Então, o um jeito que é fácil de resolver isso, é eu clico no meu retângulo, deixa eu tirar o zoom aqui, eu clico nesse meu retângulo, ah, well, ok, ah tá, eu, eu, tô, eu, tenho, eu tenho que estar no master, eu cliquei na home. Então, eu clico nesse meu retângulo, e como é padrão de arquivo para web, você ter a opção de, de alinhamento um, horizontal eu posso então aqui não só alinhar os objetos né, no caso aqui alinhar a seleção ou alinhar, ou, ou alinhar a, a área mas algum dos objetos eu diria no caso aqui não porque eu, ele foi rotacionado mas se eu tiver um objeto que foi criado já na, na, forma, na forma correta que é, eu diria que é a melhor solução aqui também né? repara que o meu layout está tão certinho que já ficou com 36 eu só preciso pegar a mesma cor e agora ao invés de me preocupar em colar um no outro eu simplesmente clico nessa ferramenta, opção e ele usa o tag de html que põe em 100% da, da largura então, no caso, não importa o quanto é largo o meu, o meu site, ele automaticamente põe na largura. Então, como eu quero que isso aqui também fique na. Né, esse mesmo retângulo eu tenha na base, eu vou puxar ele lá para baixo. E repara que, mesmo puxando lá para baixo, ele nunca deixou. A opção para isso é dizer que ele é um rodapé. Então, eu posso fazer isso clicando aqui na opção de rodapé, ou posso clicando com o botão direito. E dizer também que é um rodapé se eu clicar agora no meu preview repara que o que aconteceu aqui primeiro é o meu rodapé eu estou usando lembra que eu estou usando a opção de stick footer ou seja de manter o rodapé na base da, da página então como o meu layout é grande repara ó, ele funciona ele dá o preview exatamente como se fosse um, um browser de web então se eu não quiser que isso aconteça o que eu tenho que fazer é eu tenho que voltar na minha, no meu site, eu posso vir aqui no File, Site Properties, né? ou seja, eu vou alterar as propriedades do meu site como um todo, e remover a opção de Stick. Porque aí, quando eu olhar a minha master de novo e voltar no meu preview, repara aqui, não importa o tamanho do meu browser, o meu rodapé sempre vai estar tá no rodapé. E obviamente, se for menor, eu vou ter a barra de scroll. Então o que eu tenho que fazer aqui agora é só preencher essas duas laterais. Eu posso fazer isso também se eu quiser clicando aqui ou clicando aqui. E o... a minha área rosa está preenchendo o fundo todo, mas só que como o meu retângulo azul está por cima, eu não vejo a base. Se eu quiser botar ele por baixo, eu tenho a opção de arrumar e botar para trás. Se eu quiser botar o retângulo para trás... A mesma coisa, mandar para trás. Uma coisa que é interessante que ele não tem ainda, ele tem a própria biblioteca dele, mas ele ainda não tem a, a vinculação com a biblioteca como tem essa biblioteca aqui é, via internet, né, ou seja, que você pode compartilhar objeto entre os programas. Eu cheguei a comentar isso da última vez, num dos últimos, dos, dos últimos vídeos que eu fiz que faltava, faltava integrar, integrar essa opção no Premiere e no After Effects, e parece que a Adobe anunciou. Então agora é basicamente aguardar que o Muse venha com a mesma, ou passe ter a mesma biblioteca é, via web, né, compartilhando com os outros softwares, como tem já uh, o InDesign, o Illustrator, por exemplo, e o Photoshop. Então continuando aqui no site, esse aqui é a minha master o que eu vou fazer aqui agora, então, é trazer a, as estrelas para fazer o contorno. Eu tenho um, um, um problema com essas estrelas, porque por causa do... isso que eu já sabia, né, desde a época que eu criei o, esse meu layout inicial, porque se eu pegar essas estrelas e botar elas na horizontal, repara que o desenho muda completamente. Então, deixa eu abrir aqui. É, repara que elas perdem o desenho como elas tinham. Então foi por isso que eu acabei fazendo Esse grid no fundo Que aí eu tenho as estrelas o tempo todo Na base Então se eu tiver uh, Eu posso fazer então de várias formas Eu poderia simplesmente Fazer um grid gigantesco Dessas, uh, dessas estrelas né? Mais fácil trabalhar com, só com as linhas Poderia fazer um grid gigantesco Com essas estrelas e trazer para lá, eu posso pegar uma estrela, uma linha dessa aqui e botar na parte de cima usando o a, a opção de S, SVG, né, escolher o tamanho dele aqui. O legal também dele é que não, eu não preciso me preocupar com largura, eu só preciso me preocupar com a altura e automaticamente ele vai ajustar o tamanho do meu objeto eu posso trazer para cá, eu posso deixar sobrando lá se eu quiser, eu posso ajustar aqui para ele ficar na horizontal certinha, e se eu olhar no meu preview, eu tenho as minhas estrelas seguindo. Óbvio que se eu quiser tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui, para não acontecer isso, eu posso Uh, eu teria que pegar as minhas estrelas lá no meu arquivo original e deletar ou ainda, se eu clicar com o botão direito eu tenho a opção de editar mas obviamente se editar dele ele vai editar o código do SVG então se você conseguisse virar nesse mar de número uh, vai na fé mas não, não é o caso então o que eu poderia fazer aqui é talvez deletar as últimas três eu vou pegar essa linha aqui, tirar as últimas três, vamos ver se vai dar certo. Copiar de novo. para que mesmo sendo um SVG, se quiser né, colar certinho na, na horizontal, eu posso usar essa opção aqui. Ele vai tentar encaixar para mim. Se não ficar perfeito, eu escalono. E pronto. Ficou algo mais ou menos aceitável já. Eu vou então agora só centralizar no olho. Porque eu também não estou precisando de um site perfeito. Então, eu já expliquei já que se eu tentar puxar isso aqui para o rodapé, ele não vai aceitar. Eu tenho que dizer que é um item de rodapé. E pronto. Provavelmente esse problema que eu estou tendo aqui é por causa dessa imagem. Então, deixa eu botar ela para cima. Deixa eu ver se ela perdeu. Não, não perdeu. Talvez porque eu preciso abaixar mais esse meu item. Então, pronto. Agora, ok. Sempre fica de olho nesse tipo de problema que pode acontecer. Porque... Um, o preview deve te mostrar tudo isso, mas sabe que às vezes quando você joga, né, quando você olha no HTML direto dentro do seu navegador, coisas acontecem. Então eu não vou perder muito tempo agora fazendo a lateral, mas eu já expliquei como fazer, né? você pode fazer um grid, ou simplesmente você pode botar a estrela uma por uma, se você quiser, ou se você tiver com com preguiça e para você for aceitável, você pode virar de lado a estrela e botar ali, sempre lembrando que se você botar ela como se não botar ela como rodapé, vai acontecer isso. E também se você, não, se você não cortar ela na lateral, você vai ter esse problema aqui de ficar uma por cima da outra. Então eu não vou me perder tempo com isso, porque eu já expliquei para você como fazer. Se eu quiser pegar aqui então agora o, o meu desenho principal, eu tenho aqui o palhaço e o círculo. Copiei eles dois juntos e vou jogar no meu documento. Repara que eu copiei duas camadas separadas, mas obviamente quando eu trago elas para o Muse, elas vêm como um único objeto. Então esse aqui, é esse meu objeto. Então repara que eu estou botando isso aqui tudo dentro do, meu, dentro do meu master E como esse objeto aqui não faz parte do meu fundo, de certa forma Eu posso então aqui, se eu quiser, criar um layer novo Pegar esse meu arquivo E mover ele para o meu layer novo Repara que a cor mudou Então é exatamente como tem no Illustrator, né? cada cor significa uma camada Então aqui é a borda é azul é porque é do layer 1, que é azul, o layer 2 é vermelho, então o meu objeto fica com a borda vermelha. Se eu voltar aqui então agora, no meu layout, né, ou seja, no meu plano, eu tenho aqui a minha home com, a minha, com a minha, o meu fundo. Repara que nada que tem aqui eu posso selecionar, porque faz tudo, faz parte do master. E eu reparo aqui então já, de cara, outro problema. O problema aqui no caso é, a minha home, ela tem esse tamanho, a, o meu master aliás. E a minha home, pelo jeito, ela é menor do que isso. Eu aqui não tenho como alterar o tamanho da página. Eu posso alterar o, o, a base da, do browser, mas eu não tenho como alterar essas duas opções. Então o que eu posso fazer aqui é no meu master, alterar o meu footer e vou botar ele junto do meu rodapé botando o meu, meu footer junto do rodapé repara que ele põe uma certa do lado da outra e quando eu voltar na minha home eu tenho a opção de trazer a base da minha página para cima então quando eu olhar aqui a home no meu preview eu não devo ter problema nenhum para criar os fundos então eu vou criar aqui um fundo e vou usar aquele amarelo do, deixa eu abrir aqui, esse amarelo, para poder botar as informações, eu posso pegar o um amarelo no olho, eu sei que é mais ou menos esse amarelo aqui, e trazer ele um pouquinho né, mais mostarda, então eu posso também botar por coluna, repara também, como eu estou agora usando o meu layout Dentro, da, dentro do master né? Eu não estou mais usando no master, aliás, estou usando na home Se eu botar alguma coisa aqui Ele vai ficar por cima da minha base Então se eu quiser que esse fundo aqui seja amarelo O que eu tenho que fazer é ter esse fundo Dentro da minha master E como eu estou usando ela aqui na, no, no, Nesse primeiro plano, entre aspas O que eu posso fazer também é ter esse meu retângulo No layer 2 mais abaixo do meu SVG. Então eu vou trazer para cá. Repara que eu fiz também como faz no Illustrator, né? Eu posso mover um objeto para cima do outro, ou eu posso clicar com o objeto, né, e pedir para arranjar e botar para frente ou para trás. Então esse é o meu retângulo, né? Repara que como sempre ele está me mostrando aqui as opções de alinhamento, né, a distância entre os objetos. Então eu sei que está preciso. Fechei a Master, fechei o Preview, voltei aqui na minha Home. Então eu tenho isso aqui para sempre. Vou então começar a copiar os outros objetos. Então eu vou copiar aqui esse nome. Vou querer ele grande. porque essa né, é a minha página principal. Ah, esse texto que eu tenho aqui embaixo, se eu não quiser ele como, como texto normal, eu posso jogar dentro do Muse uma caixa de texto, ou posso simplesmente digitar. Então repara que ele aceita A edição Eu posso depois vir na opção de texto Aqui dentro, alterar a fonte Se eu quiser, alterar o tamanho Repara que eu estou usando fontes seguras De web Então ele tem, eu posso ter na mesma caixa Dois tamanhos diferentes. Vou alinhar tudo pelo centro. Se eu quiser alterar a cor, eu posso alterar a cor também aqui. Posso alterar os caracteres igual nos outros softwares. Então não preciso entrar em detalhes com isso. E se eu quiser botar os detalhes, as informações todas que eu tenho aqui embaixo, eu posso simplesmente né, copiando e colando uma por uma e jogando lá dentro do meu site. Então, digamos que eu tenho essa informação aqui, tem informação para lá, tem mais informação aqui sobre o circo, sobre a cidade. No final, repara que eu tenho lá no final o website, Arena DK. Então, como fazer o link? Obviamente essa fonte tem que ser bem menor talvez não tão pequena então isso aqui seria o meu rodapé né? não o rodapé do site, mas o rodapé dessa sessão aqui repara que ele está usando a opção também de grudar nas bordas, o que ajuda bastante no layout se eu clicar aqui então agora eu tenho já esse www eu posso vir aqui então nos hiperlinks digitar o hiperlink e pronto, está feito o meu o meu o, meu, o acesso Obviamente ele põe essa formatação azul, horrível. Provavelmente você não vai querer isso no seu site. Então o que eu posso fazer no caso é criar um um estilo de caractere. Como? Eu posso clicar na, no meu texto. Posso alterar a cor direto. Repara que ele já botou uma cor branca. Obviamente ele vai continuar com sublinhado. Mas eu querendo alterar isso e, e salvar... Ele está, por enquanto, como default. Eu posso criar, então, aqui um novo. Isso vai me chamar perlink Então, ele está gravando aqui para mim as informações desse, desse caractere. Se eu botar nenhum, ele volta para o normal. Se eu clicar em Perlink, ele vai botar a formatação que eu criei. E, obviamente, se eu clicar em qualquer um dos objetos na, na, no meu site, ele vai me botar essa formatação. Como eu botei a opção de None, ele removeu a formatação que estava antiga. Se eu quiser voltar aqui na mão, eu simplesmente clico na opção que vai trazer a formatação de volta. Digamos então aqui agora que eu tenha um, uma outra seção. Eu só preciso clicar em mais. Esse aqui vai ser, o, digamos, o meu mapa. Então, simples como clicar e colar. Eu tenho aqui as minhas ferramentas. Eu sou precisar do Google Maps eu preciso então aqui simplesmente clicar e dizer o tamanho que eu quero que o meu mapa seja na tela simples assim então ele vai me mostrar aqui o um mapa interativo na setinha pequena eu só preciso dizer para ele o endereço eu sei que esse, essa cidade fica em Copenhagen então se eu abrir o meu preview você vai ver como navegaria Automaticamente ele me levou para a cidade que eu estou falando. Então está aqui Drago, provavelmente o endereço que eu digitei está errado, por isso que ele não me botou dentro da cidade. Talvez que ele vá reclamar porque não tem o caractere especial. E eu vou, obviamente, ele vai me pedir que também, vai me perguntar o tipo de, de mapa. Que eu quero exibir, então eu posso ser híbrido, ou seja, eu mostrar as ruas mais o satélite, só o satélite, só o terreno, mas o padrão é sempre o mapa de estrada, né, esse mapa mais simplificado, e se você quiser confirmar o, o endereço, ou botar o endereço preciso, você pode copiar o, como o Google Maps descreve e jogar aqui dentro, ou botar CEP, tudo isso ele aceita. O, o nível de zoom que você vai usar no teu mapa, para ele poder mostrar né, o quanto perto você quer o, que o usuário comece vendo. E se eu fizer uma, aqui uma outra sessão, chamada Fotos, eu posso usar também um outro recurso que chama Slideshows. Então dentro dos Slideshows eu tenho as opções, ele me dá um preview de cada um deles, eu posso pegar aqui então esse Lightbox Que é interessante Da mesma forma como o mapa Eu só preciso posicionar Os objetos na cena E dizer o tamanho Que eu quero que cada um deles seja No caso do, do Dos slides né? Eu tenho mais de uma caixa Dentro dessa grande caixa Que é o slide Então eu tenho o, o, a foto em si E eu tenho aqui todos os, os pequenos previews antigamente no Muse era chato porque como você pode ver ele já vem com umas imagens de exemplo então eu teria que clicar em cada uma delas e deletar para poder adicionar mais agora simplesmente eu posso clicar com o botão direito e ele tem a opção de remover não só o conteúdo que são as fotos em si como o estilo então eu posso criar o meu próprio estilo né, direto sem ter que apagar primeiro o estilo na, na mão e depois criar o estilo para poder co corresponder com o design do meu site. Então se eu apagar os conte o conteúdo e apagar o estilo, ele fica zerado e eu posso então trazer o meu estilo. Mas o que eu quero mostrar aqui na verdade é só a interação, então repara aqui, também clicando na setinha azul, eu tenho como adicionar imagens, eu não preciso adicionar todas de uma vez só, eu posso adicionar aos poucos, e ele automaticamente vai criando para mim os previews pequenos e somando, nessa opção aqui eu tenho a opção de legenda eu se eu quiser não quiser legenda eu posso simplesmente deletar a caixa de legenda e o meu menu não vai ter o meu o meu slide show não vai ter legenda se eu quiser mover o meu marcador de, de, de página né ou seja o meu o número da foto para direita para esquerda para o centro também é totalmente customizável eu posso então adicionar o uh, escolhendo nesse formato aqui né, nesse caso desse slide show em particular eu posso escolher o, as imagens, o tipo de thumbnail, o tipo de transição que ele vai ter e, e você vai vendo depois com calma quando você estiver fazendo, fazendo o seu todas as opções disponíveis no final disso tudo eu posso então ter deixa eu só alterar um pouco aqui o meu layout Vou botar isso aqui um pouco mais para baixo então eu posso ter aqui então, a minha foto, né, a minha apreciação de fotos, eu tenho a minha home, eu tenho o meu mapa aqui, que eu também vou trazer um pouco mais para baixo, porque a última coisa que eu vou mostrar é o menu. Então eu posso vir aqui também, se eu quiser, criar o um menu. Então eu tenho a opção de menu automático, horizontal ou vertical, que é algo que você reparou que eu estou usando no meu site. Então eu simplesmente trago para cá posiciono onde eu quero, com o tamanho que eu quero no meu site, e também tem as mesmas opções que eu tenho nas outras ferramentas. Eu posso escolher aqui o tipo de menu que eu quero, a direção que ele vai ter, se, eu posso, uh, se ele vai ser editado junto, o tipo de submenu que eu vou querer, e a, o posicionamento das partes. O que eu posso fazer também é, simplesmente clicando uma vez aqui na caixa, adicionar ou deletar itens só um segundo o meu select same deixa eu ver aqui top level pages, ok, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no caso eu posso botar todas as páginas, então ele vai automaticamente mostrar todas as páginas mas o que eu costumo usar por padrão no meu é manual então como manual ele me dá a opção também, como você pode ver, exatamente como nas páginas eu crio o meu próprio menu então dentro do meu menu eu, o que eu preciso fazer aqui é eu clico no menu então esse aqui vai ser uh, como eu já estou na home né? esse vai ser os mapas esse vai ser as fotos e digamos que esse seja, seja contato então no, eu só preciso clicar no meu mapa Vem na seção de hiperlink, ele já me lista as páginas que eu tenho, então eu clico em mapa, foto, eu clico em foto, e o contato obviamente eu não tenho ainda, mas eu poderia clicar, linkar para um arquivo, ou poderia usar um, um outro link né, externo, sem problema algum. Obviamente se eu não quiser mais nenhum deles, eu só preciso clicar e deletar, ele, ele apaga para mim, ou eu posso criar filhos desse, né? então se eu tiver como tem no meu caso, subcategorias, eu poderia criar subcategorias aqui dentro e ele obviamente vai criando ele, e eu depois só preciso copiar isso nos outros sites e alterar os links né, nas outras páginas e alterar os links e automaticamente você tem a navegação pronta. Para terminar tudo isso, obviamente eu salvei meu site, ele vai te obrigar a salvar antes de exportar, então eu clico em exportar como html ele vai, pedir, ele vai pedir a, a referência, né, onde você está hospedando o seu site. Vai pedir para você poder criar o, uma pasta para ele. Eu vou botar aqui no meu desktop agora, só como exemplo. Então, escolhi a pasta que eu vou salvar. Dei ok. Obviamente ele não vai aceitar isso, né? Então, vou botar aqui como circos... Então ele exportou o meu HTML Me joga no preview do Chrome Para poder ver se está funcionando ou não Então repara que assim que eu cliquei funcionou A interação do map está funcionando Se eu clicar no outro menu aqui também funcionando Então diria que para essa parte do tutorial É isso aí Espero que você tenha gostado, também espero que não tenha sido muito rápido, eu sei que é muita coisa, mas como sempre, se tiver alguma dúvida específica, só deixe no comentário, assim que eu puder eu respondo. E obrigado por assistir mais uma vez, e até a próxima.